Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, neste vídeo eu vou trazer um exercício para você trabalhar bem a questão dos seus glúteos. É um exercício super fácil de fazer, mas que muita gente ainda comete erros. Então você tem que ter a liberação do seu médico e para ter resultados reais, reais, na descrição desse vídeo tem o link do cardápio ganho de massa magra com várias opções de café da manhã, almoço, lanche, janta, é uma reeducação alimentar que vai te trazer resultado com o tipo de treinamento que eu posto aqui no canal. Vamos lá, você vai fazer o seguinte, ó, vai ficar na posição de quatro apoios, posição de quatro apoios para quem não sabe, é quando ambos os joelhos estão em contato com o solo e ambas as mãos a alar dos ombros, os braços têm que estar estendidos. Você vai fazer o seguinte, olha, a perna tá dobrada, não tá? Tenta manter essa mesma posição da sua perna para você subir assim, ó, fazendo isso aqui, calcanhar para cima, sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta. Mudou o lado, a mesma coisa para o lado oposto, calcanhar para cima, sobe, Volta, sobe, volta, sobe, volta. Você fazendo esse exercício vai trabalhar bastante a região do seu glúteo. Você deve estar se perguntando, professor eu tenho caneleira, eu posso usar a caneleira? Você pode colocar a caneleira sem problema nenhum. Vai ficar sempre com os braços estendidos e aí você vai fazer esse movimento. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Desceu. Observe que em nenhum momento, eu quando faço o um movimento, eu flexiono meus braços, eu dobro os meus, bra meus braços. Eu não faço isso daqui. Não, não pode. Então mantém sempre o braço estendido e aí você subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Quantas repetições, professor, é indicado para esse exercício? Exercícios feitos em casa não tem muito essa limitação que nós colocamos na nossa cabeça a ah, só posso fazer 3 de 10 não não tem muito isso o que você tem que primeiro atentar é que você vai ter a liberação do seu médico passou pelo médico teve a liberação do médico pode fazer atividade física você vai virar o lado direito e vai fazer contando quantas repetições você conseguir fazer fez as repetições a ah, professor eu consegui fazer ah, um total de oito repetições do lado direito você tem que fazer oito repetições do lado esquerdo professor eu consegui fazer fazer na primeira 8 repetições do lado direito oito do lado esquerdo na segunda eu já fui a 13 do lado direito 13 do lado esquerdo e na última eu consegui fazer 16 repetições do lado direito 16 repetições do lado esquerdo tá correto perfeito perfeito porque você foi progredindo Conforme você foi fazendo o exercício. O primeiro virou um exercício de adaptação. Você, o teu corpo se adaptar àquele movimento para que você pudesse fazer. E daí em diante você foi pegando segurança, o teu corpo foi ganhando resistência, por isso foi aumentando o número de repetições. Simples, fácil, objetivo e claro. É só você ir lá embaixo, na descrição desse vídeo tem um cardápio nutricional para o ganho de massa magra. Vai lá, adquire o cardápio. Junto com esse tipo de dica de treinamento aqui que vale ouro. Gente, vocês não têm ideia. Isso que eu estou passando para vocês são as dicas direto ao ponto. Não tem muito mistério, não tem limitação neural. É você parar e fazer. E aí, você ir lá embaixo nos comentários e colocar para mim. Professor, eu consegui fazer tantas repetições do lado direito, do lado esquerdo. Eu senti muito, tá bom? E assista esses outros dois vídeos aqui que irão te trazer ótimos benefícios. Até nosso próximo encontro.